É aqui colto. É. O primeiro é na casa da tia Chica. Tô aqui, tô aqui. Você não vai perguntar pro. É três lá não. A, Com a, a licença blusa viu? Olha é licença. Quer? Então olha. Que é sabendo é aí dos bagulho, mano, que vocês estão falando mais que pique a boca aí, tá ligado, mano? Vieram me falar uns bagulho aí que vocês estão. Que vocês estão soltando umas fitas aí na rua, que não sei o que, conversando com gente que não é pra conversar, pedindo coisa que não é pra pedir, qualquer fita, mano. Eu quero que saia da boca de vocês, porque vocês são os caras que eu curto pra caralho, tá ligado, velho? Eu coloquei vocês Ai. aqui dentro, coloquei, coloquei vocês aqui dentro, tá ligado? Fiz o. Mano. Saca? Só coloquei falando você... bem de vocês aqui, pra vocês fazerem essa porra. O que é que eu fiz? Você Chefe, você eu bem sincero... bem sincero com você, eu. Dificilmente falo com alguém de fora e quando eu falo é só resenha mesmo e não falo nada relacionado a essas coisas que pode comprometer vocês, não. Nos últimos três meses eu fiquei grudado com, com, com todo mundo só fazendo roupa, meu Deus. Com quem foi que eu falo aí da rua Jesus Cristo? A gente tem três dias que a gente colocou vocês lá dentro da nossa sala uhum. e falou para vocês que a gente confiar em vocês era para vocês melhorarem. E, ou continuar sendo como é que vocês estavam sendo pra gente poder ter vocês aqui como balas. A gente pronto pra vocês três vezes o que vocês queriam ser. Eu quero O que, ser que vocês balas. falaram pra gente. Balas. Patrão. Tá. E daí agora vocês pegam e me dão uma dessa, mano? Cadê a confiança? Enfiaram no cu, porra. Vocês acham que essa porra é o quê, mano? Vocês acham... Mano, se eu não tenho confiança em vocês, mano, não tem por que eu ter vocês aqui do meu lado, tá ligado? Essa aqui é a fita. Então se vocês não vão, não vão falar por bem, mano, a gente vai ter que arrancar de vocês por mal, velho. Ou seja, vocês vão sair daqui de do dois jeitos, mano. Ou vocês vão sair mancando, indo pro gesso, ou vocês vão sair daqui morto, tá ligado? Isso depende do que vocês vão falar pra mim. Se vocês vão falar a verdade, porque eu fiquei sabendo, ou se vocês vão pegar e vão meter o louco e falar que não sabe de nada. Que daí, mano, tá ligado? É uma bola na cabeça de cada. Duas bolas que a gente vai gastar. Ah, o que que eu fiz? O que que você vai saber mesmo? Você tá de você brincadeira? É de brincadeira você não tá prestando atenção no que eu tô falando, filha de uma puta? Você falou Sim, é, que eu falei, mas sinceramente, não... é, porque eu não eu, eu não, eu entendi a pergunta, só que eu não falei com ninguém, a não ser a família Ballas, tá ligado? A minha família, mano. Eu não falei com ninguém, acerto isso nos três meses. Outras pessoas vieram me trouxeram essa, essa história para mim, mano. Tô metendo louco, os outros caras que, que eu já conheço há mais de 10 anos, mano. Tô metendo louco pra cima de mim, e vocês chegaram agora, eu vou confiar em vocês. Não, chefinho, não que, não que seja metendo o louco pra cima de você, mas pode ser um mal entendido, entendeu? Que de coração mesmo a gente não fez né? Pelo menos por mim e pelo meu primo a gente não fez nada, entendeu? Então se eu pegar, mano, colocar uma bala, uma, uma pistola na mão de vocês, mano, vocês vão lá e vão, vão matar quem falou isso de vocês? Nós mata? Se o senhor mandar, nós mata? Oi? Mato. Oxi, tá metendo louco. Você tá dormindo, pô. Você tá dormindo, cara, porra? Cara, você tá achando que aqui é brincadeira, cara? Não, não, tô, não, que é tô, não tô, patroa, não tô, não tô, não tô, Não, não quero, não quero não então, nem meu saber favor, desse cara, pelo amor de Deus. Então, porra, presta acorde pra atenção, cara. Na pergunta que ele tá te fazendo, eu vou ter que desenhar na parede pra você. você Cessé, surdo? É porque eu tô nervoso, tem uma arma então, na minha por favor. cabeça. Se ele quiser ficar mais nervoso, a gente coloca duas, irmão. Aqui não tem essa porra não, mano. Ou você presta atenção tá você suave, vai ficar fora, mano. Fudeu. Entendido. Tá achando que o problema tá muito suave. Não. Você Tá de sacanagem com a minha cara, irmão? Jamais. Perguntei, eu trouxe vocês aqui nessa porra, lá embaixo, naquela sala. Porra, mano, me humilhei. Falei, falei bem do, pra caralho de vocês pra todo mundo, pra vocês meterem esse louco pra cima de mim, mano. Que porra é essa, caralho? De brincadeira com a minha cara, porra Isso aqui não é festa não, porra Se a gente botou confiança em vocês É pra vocês pegar e dar confiança, mano Pegar e calar a boca Do que vocês ouvir, mano Vocês, vocês vão contar tá pra mim boa, ou não, porra. mano? Tô escutando Eu só tô concordando vocês vão contar com tudo que, ele pra que ele tá mim ou tá falando O que aconteceu? Chefinho, como eu já falei de coração mesmo, eu não falei nada pra ninguém não. Se, o sou... Se eu falar o que, que é e... e sem querer eu, não... eu falei, peço desculpa aí, mas com certeza eu não falei nada não, chefinho. Foi como eu disse, chefinho. É... Essa situação aí, na minha cabeça, ela não, não, não, não tem nexo porque eu não fiz nada disso. Eu tô te dando a minha fiz palavra nada. aqui como homem. Não fez nada, então? Tudo, toda a merda que eu faço, eu assumo mesmo. Ah, pô, não mesmo. fez... Ah, então tá suave, né, merda? Não sei por que nós tá puto, né, se ele não fez nada. Não ele tá, tá suave, puto, né? né, pô? Não vou nem Oxe. apontar arma na sua cabeça. Tá Deixa suave, pô. Deixa eu perguntar pra pô. vocês, então, mano. O que, que vocês estão achando do, da, da semana de vocês aqui, do, do tempo que vocês estão aí? O que, que vocês estão achando? Mandei bem, né? Só felicidade. Bora, porra, só porra, felicidade, porra, porra, só porra, alegria. Abre a boca os dois, porra. Ah, pra você que eu tô curtindo viver isso aqui, viu, oh, chefe. Quero cada vez mais na minha vida pro, pelo gueto e pelo, por vocês. Vocês estão ligados que é só o começo, né? Porque assim, se vocês querem me vir mesmo pra cá, vocês estão ligados que vocês vão ter que fazer mais do que vocês estão fazendo, né? Tamo disposto, tamo disposto, chefinha. Energia nós temos de cês monte. Vocês fazendo o mínimo, mano. Aqui vocês estão fazendo o mínimo. Vocês veem o quanto que eu trabalho nessa porra, você vê o quanto que a Liz trabalha nessa porra, mano. Tá ligado? Coisa que a gente nem devia se preocupar, mano. A gente se preocupa. Com merda que a gente nem devia se preocupar, mano. O outsider, porra, eu devia estar tá cagando pra vocês dois. Eu devia estar tá pouco me fudendo pra vocês dois, porque pra mim vocês não são porra nenhuma. Tá ligado? Uhum. E tô me preocupando. Obrigado, Liz, pelo sub. Tá ligado? Ai, meu Deus, peraí. Então, mano, eu quero saber a verdade de vocês, mano. Se vocês vão continuar crescendo aqui, o que, que vocês vão fazer e tal. Se vocês vão se comprometer com o bagulho. Porque aqui, mano, a gente é uma família. É todo mundo correndo um pelo lado do outro, mano. Isso. eu porra, já raleza. falei várias vezes pro, pro Flores aí, mano. Eu não tenho nenhum amigo fora daqui, velho. Todos meus parceiros, meus irmãos, minha família tá aqui dentro. Pra que quando eu precise trocar tiro com gente de fora... eu essa reunião foi duas tensa, vezes mano. Eu vou ter uma bala na cabeça deles para salvar meus irmãos que tá aqui dentro. Tá ligado? Com eu, já, eu já fui capaz de quase matar o meu antigo filho pela minha família. Meu ex-filho. Quase meteu uma bala na cabeça dele. E eu não, não pensaria duas vezes em fazer de novo. Ouviu, né, primo? Se tu vacilar, eu meto a bala na tua cabeça. Igualmente, viu? A família. Família. Aqui, aqui o bagulho é família, mano. Aqui, da mesma maneira que eu vou me meter numa bala pra, na, na frente de vocês, vocês vão se metendo na minha frente. Como foi ontem, tá ligado? Não sei se vocês lembram, mas ontem tava todo mundo lá, lá em cima, mano. O Flores tava lá, mano. Você viu, Flores? Todo oui. mundo junto, tá ligado? JJ, geral junto. Saca? Uhum. Todo mundo parceiro, velho. Todo mundo de mão dada, fazendo as coisas. Como foi, cara? O que, que vocês estão indo? No dia a dia vocês estão vendo, mano. Tá todo mundo batalhando pra conseguir a mesma coisa, velho. Tá ligado? Tá uma coisa difícil de conseguir, coleta e tal. Todo mundo se, porra, vai atrás, corre atrás pra fazer as coisas junto, mano. Tá ligado? isso eu quero ver de vocês, mano. Eu quero ver o comprometimento de vocês aqui dentro. Porque aqui não é só bala, não é só fuga, não é só brincadeira, mano. Tá ligado? Porque isso daqui tem de monte, mano. Cada um aqui é bom de bala, cada um aqui é bom de fuga, tá ligado? E mano, isso aqui não forma um gueto não, mano. Isso daí, mano, isso daí não forma um gueto, não. Ser bom de bala, ser bom de, de fuga, isso não forma um gueto, não. que forma um gueto é representação, mano. Tá ligado? Fudeu, Você pegar, bater no peito e falar, isso aqui é balas, porra. Eu sou balas, meu sangue é roxo, meu sangue aqui é roxo. É viver o gueto. Viver você como um gangster, tá ligado? Você pensar, caralho, mano, eu sou daqui, eu tenho que representar, eu tenho que ver como que os caras são, como os caras agem. Tá ligado? Eu já tô aqui há tempo pra caralho, mano. Tempo pra caralho. Eu já vi, mano, mudar a gerência lá em cima umas 5, 6 vezes, velho. E eu aqui ainda de patrão, tá ligado? Então, mano, uma coisa que eu sei, eu sei o que eu tô fazendo. E não é errado. Porque se fosse errado, eu não tava mais aqui. Então isso quer dizer que a gente que tá aqui na gerência, que a gente tá aqui de patrão, é porque a gente é bom. Tá ligado? Com certeza. Então, mano, vem aqui do meu lado os dois aqui. Foi os dois? Desgraça! Mate, mate, mate, mate, <risos> mate! Vambora! O que é, que é pulinho? Tá os dois? Ai, meu Deus, não. É bem difícil. Oh. É, é brincadeira, baby. Baby. Mate, é brincadeira! Mate, mate, mate! Mate, mate! Baby Games! É ótimo! Ó, Nossa, mano, massa, mano, massa, é ótimo! É ótimo! Agora é sério, agora é sério. Ô, mas é sério agora, velho. Foco, viu? Foco. Sou agora gangster. Porque, ó, a Cris fazia muita coisa que vocês faziam, velho. Ela não tá mais aqui com a gente. Então, a gente não vai ter dó de tirar vocês, não. Vocês fazem em dúvida, entendeu? É isso, nós tamo aqui para isso, chefinho. Não, é Ela isso, mudar isso, a nossa vida isso aqui. Não. De Agora, mano, lembra que eu falei quando vocês colocassem roxo, quando vocês entrassem no rádio a responsabilidade aumentava? É cada, cada passo que vocês dão na escada, a responsabilidade aumenta do lado. Então vocês estão em constante crescimento. Isso daqui, se vocês fizerem merda, eu vou chegar e vou taxar uma vez. Se vocês fizerem de novo, é vapo, é fora. Então, mano, vocês têm que estar ciente de que se vocês fizerem merda, eu vou matar vocês. Ou seja, você só sai daqui de duas maneiras, tá? Caixão em vela preta ou pela porta da frente. Estão entendendo? Com certeza. Tão... Certo, chefe. Então, mano, vocês vão seguir a regra que tem aqui dentro. A minha regra da Alice do James, tá ligado? Que a gente impõe aqui dentro. Se vocês fizerem algo contra essas regras, a gente vai matar vocês. Tá entendendo? E não certo. tem mais volta. Estão entendendo? Entendido. Tô, tô... Maravilha. Valeu, chefinho. Deus abençoe. Viu, Não vamos decepcionar você porque nós é o Ticaraca. vamos embora filha. Aí, primo como é que tu quer a virar gangue gang desse jeito, cara? Como é que tu quer virar gangue depois... desse jeito? Desculpa, pô. É porra. Eu vou eu vou, eu vou, eu vou mandar um,